Saudações povo, eu sou o Rogério Maracutaias e hoje eu trago pra vocês um assunto muito importante dentro de modelagens e criação de qualquer cenário e qualquer coisa dentro de um ambiente 3D, dentro de um jogo, de uma animação, que são os materiais. Muita gente que inicia nesse mundo acaba confundindo material com textura, sendo que são duas coisas diferentes que caminham junto. Rapaziada, vamos usar como exemplo a minha camiseta. A textura da minha camiseta é, além da cor dela, o que ela tem desenhado, a estampa dela caso, a textura da minha camiseta é preta, com algumas imagens de caveira e esqueleto e um monte de coisa assim para variar, né? Agora, o material da minha camiseta é um algodão fosco. Entendeu? A textura é o que caracteriza a imagem, o desenho, a estampa de alguma coisa. Enquanto o material define o quanto esse objeto vai brilhar, o quanto ele vai refletir, se ele vai se parecer mais com um pouco de plástico, com algo mais líquido, se o objeto vai ser áspero, se ele vai ser liso, e por aí vai. São infinitas as possibilidades para você alterar os seus materiais. Você pode estar tá achando que isso não é importante, mas é pra caramba, então presta atenção aí, moleque! Então, antes de mais nada, eu só vou lembrar você de deixar o likezinho aqui embaixo, senão você vai ser castrado, e Claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ajudar nós, vamos aprender coisas novas, mano Hoje mais tarde, às 18 horas, vai sair finalmente o nosso tutorial de cenários realísticos E eu não posso postar esse tutorial sem postar esse tutorial de materiais aqui antes Então agora, sem mais enrolações, meu pau em seus corações Bora pro vídeo Rapaziada, no vídeo passado eu acabei mostrando sem querer essas coisas aqui, esse monte de objeto que tá no nosso mapa, e eu falei que era pra um outro vídeo. Ainda não é pra esse vídeo aqui, e sim o de cenários realísticos, mas já dá pra usar isso aqui como exemplo. Pessoal, percebam só a diferença que a gente tem no material, por exemplo, desse plástico, olha só a forma como ele reage à luz do sol. Reparem... Que ele é brilhante, né? Ele parece mesmo com um plástico. Enquanto esses paletes aqui, ó, ele não tem esse mesmo brilho, essa mesma sensação de que ele é de plástico, e sim essa sensação de que ele é mais madeira, que ele é mais fosco, como seria mais ou menos na vida real. Isso não acontece apenas por causa da cor e da textura deles, isso acontece por causa dos materiais. Reparem aqui nesse banheiro químico também, ó, olhando ele de um lado, ele parece um pouco mais fosco, mas se a gente olhar aqui dependendo de algum cantinho, ó. Olha só como bem nas beiradinhas aqui a gente vê algumas alterações nos raios de sol. Olha só. Tudo isso por causa do material que eles são feitos. Seu pau nos seus peitos. Temos aqui mais exemplos, né? E uma coisa muito interessante de eu falar pra vocês também. É que é bom a gente entender os polígonos de um objeto antes de entender textura e material. Como assim, Bonnie? Rapaziada, se a gente vier aqui bem nesse cantinho aqui, ó, Onde tá escrito iluminado e clicar ali. A gente pode mudar o modo de visualização do nosso projeto. Se eu deixar em wireframe. Fica tudo bizarro, porém eu consigo ver quantos polígonos, quantos triângulos compõem cada um dos nossos objetos. Tá vendo que essa pedra aqui, ó, ela é cheia de pequenos triângulos. Enquanto essa caixa aqui, por exemplo, ela tem menos, ela é mais simples. Até porque ela é lisa, né? Olha só esses tijolinhos, quantos pequenos triangulinhos tem aqui. Rapaziada, esse monte de triângulo é basicamente o que dá a sensação de volume, de relevo, de depressões nos nossos objetos. Sem eles, a gente quase não ia ter profundidade nas coisas. Porém, a gente tem que levar em conta que esses triângulos... São como chapas retas que precisam receber uma imagem de textura. Se você é uma pessoa curiosinha aí no mundo dos jogos e já mexeu em arquivo de jogo, você já deve ter encontrado uma UV em algum jogo por aí. Olha só, se a gente pesquisar por UV no Google Imagens, a gente já acha aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem essa personagem aqui, essa é a personagem e essa aqui é a UV. Vocês já devem ter visto alguma imagem assim de uma textura toda aberta e bizarra de um personagem. <risos> Olha eu aqui! Caraca, velho, não pode ficar botando imagem dos outros assim no Google sem permissão. Se você acha que você não tinha visto uma UV até agora, agora tenha certeza. Você já viu uma UV antes. Sim, as skins de Minecraft, quando elas estão abertas, né? Esse formato original de skins de Minecraft é uma UV. É basicamente uma skin, um, um modelo 3D aberto Para cada uma das faces dele Só que no Minecraft a gente não tem milhares de triângulos E sim alguns quadrados Mas por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte rapaziada Para a gente importar texturas A gente tem resoluções específicas né Cada modelo 3D tem um objeto E um quadrado lá para colocar essa imagem Essa UV E quanto menor a resolução Mais feio, mais bizarrinho ele vai ficar E quanto maior, mais bonito É por isso que sempre que a gente importa um modelo aqui ó, Por exemplo, vamos lá no Doncas que a gente importou Lá no nosso vídeo de modelos 3D, aqui ó, donkas. É por isso que vem esse monte de coisa aqui, ó. A gente vem com texturas e a gente vem com... Materiais, uma coisa importante da gente dizer também é que se eu clicar duas vezes numa textura aqui, ó Vocês podem ver que aparece essa janela de informações da textura Meu Deus, isso aqui é a língua do Donkey Kong? Que coisa horrível A gente vê aqui nos detalhes, ó, que a gente tem a resolução, certo? Rapaziada, a UEFN não aceita textura acima de 2048 por 2048 Por questões de otimização mesmo Então sempre que você for fazer um material ou importar um material, não passe disso Ok, agora vamos lá, vamos falar sobre os materiais, vou usar novamente o Donkas como exemplo, vocês lembram que eu criei materiais lá na nossa primeira aula de modelos 3D né, eu fiz de uma forma bem rápida, hoje eu vou fazer de forma mais detalhada, mas só para exemplificar aqui, eu vou clicar duas vezes nesse material do Donkas que eu fiz aqui ó, e rapaziada, isso daqui é o tipo de coisa que vocês vão ver em todo o programa de 3D, esse tal de cor base, metallic, specular, rugosidade e tudo mais, esse monte de coisa aqui, essas coisas determinam as, essas informações do seu objeto, se se ele vai ser mais brilhante, se ele vai ser mais fosco e tudo mais. A cor base sempre vai ser reservada para as cores básicas do seu objeto, ou seja, o que vai determinar as cores ali do meu doncas. Como o doncas não tem outros, outros mapas né de textura que seriam, ou de metálico e tudo mais, eu não liguei nenhum desses outros negócios em lugar nenhum, porque não tem. E qual que é o resultado disso? Quando a gente tem um material apenas com cor base, Reparem que aqui, ó, a gente vê é meio estranho, né? O Donkas, ele parece meio... Parece que ele não é feito de nada, tá ligado? Ele é um plástico meio bosta. Ele tem um brilho meio esquisito. Ele não parece ser feito de um material específico. Definitivamente não parece pelo. Fica bem feio, na real, né? Então, vamos lá. É o seguinte. Eu recomendo que vocês façam uma pastinha, né? Como sempre. Acha um lugar vazio aqui, ó. Botão direito. Nova pasta. E vou colocar como, sei lá, materiais. Pra gente testar o nosso material, eu vou usar um cubo. Pode ser esse daqui que a gente usou na animação. De um dos vídeos passados E vamos lá, na nossa pastinha eu vou clicar com o botão direito em algum lugar vazio Material E vou dar um nome aqui, sei lá Denis eu vou aplicar o Dennis direto no cubo ali, ó Eu joguei e inicialmente ele fica desse jeito Com esse xadrezinho, porque não tem nada nele ainda, né? Beleza, agora eu clico duas vezes no Dennis E vocês sempre vão ver essa tela Desse preview aqui, uma bolinha Aqui do lado, que é mais ou menos como a nossa bolinha O nosso material está ficando Eu vou até subir ela um pouco aqui, ó Pra caber junto com a minha careca aqui E aqui temos aquelas informações que eu falei pra vocês Beleza, eu vou explicar pra vocês primeiro Um material mais simples, sem nenhuma textura Apenas cor e especificações Pra gente adicionar uma cor aqui, ou a gente teria que importar uma imagem de uma cor, o que não é necessário ou a gente faz o esquema que é o seguinte, você vai segurar a tecla 3 do seu teclado e vai clicar em algum lugar vazio que daí vai aparecer esse, essa constante com três variáveis, e se você clicar nesse quadrado preto que a gente tem aqui você pode mudar a cor você tem que clicar duas vezes, você pode mudar a cor do seu material, eu vou fazer ele azul, azul escuro assim ó, e dar um ok Beleza, não mudou nada no meu material ainda, mas é porque eu não conectei. Isso que a gente tá mexendo são nodes, ou nódulos, ou nós. Os nodes você sempre precisa puxar um cabinho pra algum lugar pra que ele faça o efeito dele. Então eu vou puxar o cabinho aqui, ó. Sempre esse branquinho aqui de cima você vai puxar pro cor base que vai aplicar a cor ali no nosso material. Por enquanto não tem nada, ó. Eu vou salvar e vamos olhar o Denis aqui, ó. O Denis tá... Bonitinho aqui, já tá azulzinho, ele vai alterando em tempo real junto com nossas configurações Voltando lá pra ele Agora, vamos lá, rapaziada Vamos supor que eu quero deixar o nosso cubo com um aspecto um pouco mais brilhante Um pouco mais gozmento, como se fosse um plástico Sabe quando você passa, sei lá, um, um verniz numa madeira Que deixa ela bem brilhante Isso que a gente vai usar é a rugosidade Então eu vou segurar a tecla 1 e vou clicar aqui, ó que daí ele cria um valorzinho. Esse valorzinho eu vou puxar para a nossa rugosidade. Reparem que a bolinha já tá bem mais brilhante aqui. E nesse valor que a gente tem aqui, se a gente aumentar, ó, Vou colocar, sei lá, 5. No caso, rapaziada, a rugosidade funciona o contrário, né. Funciona no negativo. Então se eu colocar menos 5, agora sim, ela vai ficar cada vez mais brilhante. Se eu colocar, tipo, sei lá, menos 0.5... Ele vai ficar só um pouquinho brilhante, não sei se eu tô vendo diferença, pra ser sincero Mas olha, salvando e olhando aqui o cubo, ele já mudou também, ó Agora ele tá mais, um pouquinho mais reflexivo Mas enfim, o mesmo serve as outras coisas Se eu quiser puxar esse valor aqui pro Metallic, por exemplo Eu posso puxar pros dois ao mesmo tempo, inclusive Mas ó, tirando o Metallic, adicionando o Metallic É, o Metallic é por valores positivos então vamos lá 10, olha só como ele já fica parecendo mais uma bolinha de alumínio. Vamos observar aqui, ó. olha só, ele já tem essa pegada meio, meio, meio carro fosco, tá ligado? Aumentei um pouquinho os gráficos da Unreal aqui e eu até coloquei mais um cubo, que daí dá pra gente ver, de repente, um pouquinho de sombreamento e tudo mais. Cor emissiva, isso aqui é interessante, rapaziada. A cor emissiva é basicamente quando você quer fazer o seu objeto... Ter uma luz própria Então, ó Como ela tá com valor 10 Ela tá bem forte Eu já vou salvar e mostrar aqui, ó Olha só como o negócio fica forte, velho. Então eu posso diminuir aqui Sei lá, vamos deixar em... Um, continua bem forte Agora, ó, deixei em 0.2 Ele já deu uma mudada Se liga, agora ele tá um azul bem clarinho Vamos mexer aqui no Specular O Specular, ele é uma outra forma, basicamente De dar essa sensação de brilho e volume O que, na minha opinião, é meio que opcional, né? Você consegue fazer isso com outros valores ali Mas também dá uma vibe meio de plástico, beleza? Só não muda muita coisa significativa, não. Agora, vamos para algum objeto desses realistas que eu tenho aqui e vamos aplicar nele um desses materiais para vocês verem. Olha só que bizarrinho. Quando a gente olha o barril com a textura dele original, vocês podem ver que dá pra gente ver muito bem as dobras dessas, dessas partezinhas metálicas e quando a gente coloca o Dennis, essas partes metálicas Meio que somem? Como assim? Isso não faz parte da malha? Não faz parte do modelo 3D? Não, rapaziada. Todos esses efeitos de pequenas sombrinhas e iluminações que a gente tem em um objeto... Essas coisas que dão a sensação de relevo, sensação de que o objeto ele tá saindo para fora... Que é uma ilusão, ó. Se você olhar aqui do lado, você vê que é tudo reto. Isso tudo é causado pela nossa oclusão de ambiente e pelo nosso normal. Se você pesquisar por Normal Map no Google, você vai ver um monte de coisas meio rosas e azuis assim... Que são esses mapas de relevo de alguma textura. São essas imagens bizarras que dão a sensação de que as coisas estão saltando pra fora ou pra baixo. Enquanto o Ambient Occlusion... Meu Deus, que coisa bizarra. Mas enfim, o Ambient Occlusion é basicamente o que dá a sensação de sombreamento entre... Uma coisinha e outra Nas pequenas dobras, nas pequenas marcas de expressão facial Ou até mesmo no exemplo que eu usei aqui, né? Nessas pequenas dobrinhas metálicas aqui e tudo mais Obviamente não é o tipo de coisa que eu vou mostrar no material Denis, Porque ele nem tem textura Ok, Bonnie, como é que eu faço esses maps? Como é que eu faço coisas mais detalhadas? Bem, a forma que eu conheço é utilizando ou o Blender Ou um programa chamado Substance 3D Painter As duas coisas trabalham em conjunto Só que isso aí seria um vídeo específico e bem aprofundado sobre isso então já sabe né likezinho aí embaixo porque um dia eu vou trazer esse vídeo e eu quero ver o interesse de vocês então para não finalizar o nosso vídeo sem materiais de enorme qualidade vou mostrar para vocês dois sites em que vocês podem baixar materiais picas para fazer mapas realísticos. Um deles é o Mega Scans. Se você clicar em Browse Mega Scans, você vai ver que tem uma porrada de coisa. A gente tem modelo 3D, a gente tem mapas, a gente tem materiais, a gente tem tudo. Então você pode vir aqui, ó, em All Types você pode procurar por algo específico. Se você clicar em Surfaces você vai ver os materiais que a gente tem aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, esses tijolos. Eita, tem uma aba só de tijolos, cara. Tá, eu vou querer esse daqui. Vou logar na minha conta para poder baixar esses Tijolos. Vamos lá, vou baixar, ó, oh, detalhe rapaziada Aqui na resolução você tem que deixar em 2K Senão o Fortnite não vai aguentar Sério, ele nem vai abrir o mapa Vou fazer o download E ele vai vir um arquivo zipado com várias imagens aqui Cada uma dessas imagens é um dos mapas que eu mostrei pra vocês Ambiente Occlusion, Metallic, Roughness, Normal e por aí vai Eu vou extrair isso aqui tudo dentro de uma pasta Vou criar uma pastinha só pro material de tijolo Vou importar tudo aqui pra dentro e já era, ele veio aqui, ó, todas as imagens que eu preciso. Essa imagem de bolinha aqui, ó, não caiam nessa pegadinha, tá bom? Isso aqui parece um material, mas não é. Se você clica aqui, ó, você vai ver que tá escrito textura. Então eu tenho que ir lá e criar um material novo. Vamos lá, vai ser tijolo. E aí dentro do tijolo eu vou jogar todas essas imagens aqui. E reparem que são aquelas imagens bizarras que eu mostrei pra vocês antes. Parece aqueles mapas bizarrinhos de relevo. Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Essa daqui é a cor, é a cor base do nosso tijolo. Então ela vem para o cor da base. Esse daqui, pra gente saber exatamente o que, que ele é, o interessante é a gente ver o nome dele aqui, ó. É só passar o mouse aqui em cima que você vai ver o nome. Tá vendo que tem um AO escrito lá no final do nome dele? AO sempre é de Ambient Occlusion, ou seja, oclusão de ambiente. Esse daqui é o quê? Displacement. Displacement é deslocação de profundidade de pixel. Esse daqui é o nosso Roughness, beleza? Então Roughness é rugosidade. E, por fim, o que vai dar o volume pro nosso objeto é o Normal. Então a gente puxa aqui, ó, para o Normal. Beleza? Olha só a vibe que isso aqui já tá dando, velho. Eu sei, tá uma bagunça. Cabe a vocês aí organizar o de vocês bonitinho. O meu vai ficar essa bosta aí mesmo. E agora eu posso aplicar esse material de tijolo em outras coisas. Posso ajeitar o nosso tamanho bonitinho. E, rapaziada, a gente vai ter um aspecto não tá tão bonito quanto eu imaginei, até porque infelizmente, né, a gente tem que ficar se limitando com a resolução por causa do Fortnite. Mas se a gente colocar uma luz e for passando, ó, já dá pra ver que realmente tem uma diferença no volume entre um tijolo e outro, ó. Repara bem como que fica bem bonito essa luz passando. Então é óbvio que não é só simplesmente colocar a textura lá, uma parede aleatória no meio do universo e achar que vai ficar bonito o negócio. Fora que a minha escalabilidade tá um lixo, né Com escalabilidade decente, vocês também vão ver uma diferença gritante aí, né Engraçado que eu falei que eu ia mostrar pra vocês dois sites eu mostrei só um, né A gente tem também o Ambiente CG E é basicamente a mesma coisa, só é mais opções aí pra vocês explorarem Tem milhares de texturas e materiais pra vocês explorarem aí E é o mesmo esquema, você vai baixar, vai ver várias imagenzinhas Você vai ligar cada uma em seu nódulo ou node ou nude específico Olha isso que bonito, velho. Então, rapaziada, não sei se esse vídeo ficou um pouco mais confuso, porque eu também tava testando ali enquanto tava fazendo. Mas já é um grande passo aí sobre como vocês aplicam os materiais e vocês configuram eles com base nesses valores. Hoje, às 18 horas, finalmente teremos o vídeo de criação de cenários realísticos. Então deixa o likezinho aí, porque hoje o negócio vai ser louco. Não esquece de comentar o que você achou ou qualquer dúvida e sugestão que você tem aí embaixo. Tamo junto, até a próxima. Beijo do careca. Fui!